Saudação, internauta, seja bem-vindo! Hoje vamos jogar. Mortal Kombat 2! E vamos no Hard! E eu vou escolher a Kitana! Começando por Scorpion! Vamos lá! Subindo. Toma socão. Ha! Flawless victory. Toma socão. Flawless victory. E agora Reptile. Ha! <fixi> <fixi> Flawless victory. Fatality Flawless Victory e agora, Milena. ela, Fatality. E agora Sub-Zero. Nossa. Beleza, toma, tá, ah, agora que agarrou foi ele. E agora, Kitana Vamos enfrentar o nosso clone Ha! Flawless Victory O original Fatality, e agora Jax toma balão. Agora me fala em que mortal que você consegue dar balão na máquina? Ha, Flawless Victory. Toma Fatality Ha! Flawless Victory E agora Liu Kang um Namoradinho né Briga de casal Lembrando que para passar para a fase especial você precisa vencer só no chute, hein? Na verdade basta um round. Conseguimos! Opa! Toma! Haha! <risos> Fatality! Vamos para a fase especial. E agora, Jazz, também é conhecida como Quita da Verde. <risos> Toma Agora vamos voltar para Outworld E agora Shenzung Opa, virou Liu Kang Hahaha <risos> E virou o clone Já para o espeto <risos> Fatality E agora vamos para o chefe Quintaro. Esse é difícil hein Vamos lá Isso aí é Esse é o gancho mais brutal do Mortal Kombat. O socão do Quintaro. Ah, maldito. Ah. Isso, pula, pula. Toma. Deck. E agora, o combate final! Shoukan! Uh, vamos lá que é para decidir. Toma. É isso aí.